Se eu falasse isso, meu, co como que é o negócio? Estou falando assim, Cristais é a cidade mais, mais fácil. Aqui a, a chujeira das casas joga tudo na rua, a prefeitura pega. E lá em Franca não? Lá, é, lá tem que você tem que requisitar a cação moleque. Eu tenho casa em Franca, moro aqui, eu tenho casa lá. Qualquer coisa que você vai fazer, você não coloca um, uma sujeira na rua. Cristais nós estamos bem de... de... Não é que Franca o prefeito é ruim, é que é o sistema da cidade. Aqui não, toda a vida joga trem na rua, a prefeitura vem com os caminhões e pega. Da segunda-feira, no, no... Não, pega, ela não pegou essa semana porque tá chovendo muito e os caminhões atolam. É. Então está tendo dificuldade porque ah, vai passar o caminhão lá e aí ele não sai. Vai o trator também e atola, aí fica dois atolados. É. Como é que é o nome do senhor? Hã? Como é que é o nome do senhor? O meu nome é Sebastião Sendo da Silva, conhecido de São Branco. Eu já conversei com o senhor... Já. Lá no seu Olívio. Ah, lá, lá, lá no Olívio Bisqueteiro. Eu não sabia que você era trabalhador, não. Eu, rapaz, eu estou dia 24, agora completo 79, meu amor. nunca, Deus de menino, eu fui desenvolvido eu não sei ficar quieto. Eu era moleque, eu ajudava o papai, chegava de tarde, às 5 horas eu parava, eu saía eu morava aqui no, no Taquari, aqui no Instituto Caraval, eu pegava serviço dos, dos proprietários, das 5 horas para tarde, principalmente no meio de janeiro, que o dia é muito grande, eu buscava vaca, fechava os cavalos, estava roçar os passinhos, eu queria ter os troquinhos no Chega eu pra cá mais para um pouquinho ter dos trocos. É, é isso aí, Sr. Sebastião. Então, e toda a vida eu gostei de trabalhar, é que eu faço isso para a Marina aqui, ó eu já faz uns 5 anos, é todo sábado. ela fala, olha, você vem para mim no sábado, porque sábado eu não trabalho, tanto eu estou aqui, aí eu vejo o jeito que eu quero. E aí eu já estou acabando o circo dela, faz só umas três carreolas, eu já terminei. Então tá bom, meu. parabéns para o senhor. Tem gente trabalhar para ela aí corta as plantas dela, larga o mato e ela dá uma briga. Agora eu não entendo de jardim, toda todavia nasci de lavrador e fui caminhoneiro. É. Eu aposentei de caminhoneiro, mas aí, eu, eu, eu gosto de mexer com a terra. Eu é. não tenho nojo da terra. Eu tenho terreno não. Estou precisando de comprar um terreno aqui. Ah não, mas o senhor acha, o chaleiro é mesmo, com intermediário de chaleiro, o senhor compra terreno. O Chaleiro é um grande construtor aqui, ó. além dele ter o comércio dele, ele é engenheiro e ele pega, vende as datas, pega a casa para fazer. Então aqui eu jogo o, o, o, o, o entulho no meio da rua? No meio da rua, aí, aí, isso aqui agora, essa semana a prefeitura vem limpar limpa tudo. É muito fácil para nós e, e é uma taxinha mínima para que nós paga. Fica mais barato que franco. Mais barato? Mais barato, Aquela caçamba lá é, é, é cara, rapaz. Uma caçamba daquela é cento e tantos reais. Pois é, ué. e aqui não. Ó. Aqui vamos um pouco, nós pagamos uma taxinha aí de uns cinco cruzeiros, cinco reais, mas é leve. Parabéns pro senhor. Uhum. O senhor está com quantos anos, seu Sebastião? Dia 24, agora eu completo, 79. Eu sou de, de, de 1937. Você é de hum, Sou de 37. E o senhor trabalha ainda? trabalho Seis dias por semana. Eu não tenho preferência no serviço. Pô, se precisar eu pegar um caminhão viajar, eu vou. Se precisar carregar o caminhão aqui, eu, eu, eu faço jardim, eu planto horta, eu faço de tudo. Eu sou contando que todo dia eu tenho serviço. Todo dia? E, e a gente não é enjoado, porque tem um sistema de uso, faz conta de pouca coisa. Eu não eu vou trabalhar o senhor, se passar 10 minutos, nem faz questão. Se eu chegar adiantado, eu pego não faz questão. Então, eu tenho preferência no serviço. O senhor, o, senhor, o senhor ganha quanto por dia, por limpar? É, 60 contas, diário. 60 contas? É. E mostra serviço mesmo. Aí, eu, eu, aqui, olha, milagre é só Deus, mas o que eu posso fazer, eu faço. Parabéns pro senhor. Boa. A carriola dele tá aí, ó. <risos> e ele tá trabalhando mesmo. E eu não faço, hora, já dá que eu não fumo. É. é então eu pego o assim, senhor, igual aqui, ó. Eu pego o civil e quando eu não acabo o civil dela, eu não vou embora. Se acabar três e meio, eu vou acabar quatro eu quero deixar o filho dela pronto. Falou então, Sr. Sebastião. É. Um abraço pro o senhor. Obrigado. Obrigado da, da entrevista. <risos> o senhor tem quantos filhos, Sr. Sebastião? Eu tenho, inclusive eu tenho três filhos. Rapaz, o senhor conhece um filho meu. Eu tenho um filho que ele é engenheiro da CPFL em Franca. Luiz Carlos da Silva. Luiz Carlos. E o outro? O outro, a Meire, ela é professora química, faz um ano para ela formar para médica. Aí ela ficou com medo de mexer com os infúnios e feriu para falhar é um ano. Mas mais um ano ela, ela é médica. E eu tenho um filho também que jogou a escola fora, mas tá, é, é casado está criando o filho. É isso aí. Um abraço para o senhor. Tô. Aí um dia o senhor vai conversar com ele, é Luiz Carlos da Silva. Ele, ele é engenheiro, ele aposentou, mas a filha não quis que isso então ele, ele, ele, ele, o engenheiro, ele passou, que eu falei para ele, meu filho, eu sou um analfabeto, mas eu acredito que o, o estudante tem que passar com nota boa. O negócio de é ficar na escola brincando, eu não tenho dinheiro, eu vou dar uma formatura para o seu trabalho de hoje eu tem que formar um filho. Vocês não ajudam o seu pai, que você vai ficar bem. Eu falei para ele, ó, oh, você tem que passar no mínimo a nota 9. Ele não vai com nota 4, 5, 6, essas notas roladas não. E ele gostava de estudar e ele estudou na industrial, formou. Depois ele falou, pai, o Chile de, de, de, de Industrial essa, formatura é fraca. eu sou mais da parte elétrica. Aí eu, eu, eu formei ele ir à sorteira. Aí nós juntamos cinco pais, aluguemos uma casa, formamos uma, uma, uma, uma mulher, ela era de São Luís, do chamada Dona Aparecida. Nós registramos ela, pagávamos o salário, ela, ela tomava conta, ela era a mãe dos rapazinhos. Aí ele formou lá, com cinco anos ele formou, para engenheiro. Aí nós foi lá no dia da formatura, aí eu falei para ele, meu filho, quando você formou, mas não pega esse assim, vídeo de início, porque aí ele, eu falei, mas como a CPFL, naquele tempo a CPFL era do governo. Quando ele formou, eu falei, entra no salário mim carregando po posse na Cacunda, isso não mata homem, não. Eu Toda vida carreguei caminhão, carreguei posse na Cacunda, carrego de já carreguei até de defunto fedendo aí, nunca me matou. Falei, faz a a a tem serviço da CPFL, você pega. porque ele pegou de, de funcionário como é igual esses moços, que é eletricista que faz. Aí formou um curso, é, curso. Aí eu falei, meu filho, eu vou pagar o curso, porque aí você, vem, você pega uma cidade. Aí ele, Campinas, São Paulo e Belo Horizonte. Você aqui que ele passou no, nas três hum. cidades? Aí eram uns três mil engenheiros. Ele passou em primeiro lugar. Tinha três serviços. Aí ele escolheu Campinas. Aí trabalhou uns tempos em Campinas, transferiram para Ribeirão. Aí de Ribeirão ficou quatro anos lá. Aí eles transferiram ele para Franca, agora aposentou. Mas ele fica assim, a, o... Os chefes, os donos, mandam aí, fala, vai lá para Butucatu, vai lá para Araracóia, que a CPFL, ela toma conta de 365 cidades do estado de São Paulo, o senhor sabia isso, né? Não sabia, não? Ela toma conta de 365 cidades. Ali, Sorocaba, Piracicaba, é, Barra Bonita, é, Torrinhas, esse meio aí é tudo da CPFL. Então, tem mais engenheiro, cada, cada região tem um engenheiro comandando. Mas ele pegou Franca, e ele é mais forte, Frango e é Ribeirão Preto, que é mais perto de casa, né? É o melhor, né? Mas eu falei para ele, meu filho, olha, você uh, sabe a, a conversar com o povo, sabe, respeita o serviço, não fica com um palhaçada. Você vai representar a firma, compra tudo com nota e acerta tudo com nota. Esse negócio é roubar porcaria, isso, isso não dá futuro, não. Seja um homem honesto. Você morre pobre, mas você tem nome. Então ele pegou cargo de confiança da, da, da, da, do, lá do Antônio Hermino, que é o, os donos agora. é O, o, o Sr. Sebastião? Agora o senhor vai conversar com ele. O, o nome senhor, dele é? Luiz Carlos Car... da Silva. Ele mora ali, Luiz Car... a Capelinha, na, na frente da, da, da, da Francana Nova, naquele setor ali, ele tem uma casa lá. Deve ser bo... boa, porque ele só tem casa boa? Não, ele fez uma mansão e, e ele comprou ali, o senhor conhece bem, Ribeirão, tem ali... A 13 de maio, a saída de São Paulo. É. Ali a, a, a, tem a 13 de maio, aqui, aquela uma avenida vai sair na 13 de maio e a outra que volta. Ele, ele comprou um apartamento lá. Parabéns! Ele, ele é muito trabalhador, ele, a mulher dele e o Zé, Zé Filho, ele fica gastando dinheiro a todos. Parabéns! Agora ele, ele já formou uma filha trabalha na Santa Casa então o filho formando em Oberland, Ele tinha só um casal de filhos. É isso aí. Mas o senhor vai bater um papinho com ele uma hora, você vai resbalar com ele, ele chama Luiz Carlos. Luiz Carlos. É, ele é até meio homem, meio calado. Ele conversa com o senhor, tudo. Mas ele não fica assim. Às vezes ele tá assim, ele fica meio. Ele é meio sério, meio calado. Então tá. Ó, um abraço pro senhor. Ô, Ronaldo gravando isso aqui. Eu, eu, eu que agradeço. <risos> ah, bom, hein?